O meu nome é Leandro José de Araújo, sou morador da cidade de Cravinhos, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu venho relatar o testemunho da minha vida, a qual começa desde quando, quando eu nasci do ventre da minha mãe. A minha mãe que me teve com seis meses de idade, ela passou a me adotar por outra mãe a qual eu moro, e eu fui crescendo nesta família, nesta casa, e quando que eu estava grande, com uma idade já avançada, eu fui tendo conhecimento desta situação que eu passei com seis meses de idade. Isto para mim foi muito difícil, foi muito difícil eu me reparar com esta situação, a qual eu fui guardando ódio, angústia, e tristeza no meu coração por isso. E tudo isso me levava a ser uma criança revoltada, a ser uma criança triste, uma criança que, tem, que tinha uma marca no coração que eu não conseguia entender o porquê aconteceu isto na minha vida. A qual, com 12 para 13 anos de idade, eu tive conhecimento do mundo das drogas, eu fui tendo conhecimento de amigos e companheiras que era usuários. eu já era uma pessoa revoltada, uma pessoa que tinha uma marca no coração, uma grande revolta por isso, e eu fui me envolvendo no mundo das drogas, passei a ser usuário de maconha, Passei cada vez mais me aprofundar, conforme o tempo passava, eu ia me tornando cada vez a pior. Depois eu tive conhecimento do mundo do crime, a qual eu estava caminhando num caminho, e cada vez mais me aprofundando, com 15 anos de idade, eu comecei a praticar crimes, a qual com uma arma de fogo, o inimigo me usa para eu tirar uma vida, e eu fui parar para a Febem de Ribeirão Preto, e eu cheguei na Febem de Ribeirão Preto, os primeiros dias eu não conseguia me adaptar lá dentro, mas o tempo foi passando eu fui me adaptando, fui conhecendo os companheiros lá dentro, fui pegando amizade, a minha mãe que me adotou sempre ia me visitar, em todas as visitas delas, com as tuas lágrimas no rosto, ela pedia para mim falava, meu filho, as pessoas estão falando que você é um assassino, que você é um bandido, eu não aceito que ninguém fala nada de você, porque foi eu que te criei. Quando que você sair, muda de vida, não continua nesta vida. E eu revoltado, tomado por uma força maligna, eu sempre falava para ela. Falava, mãe, eu nasci para ser monstro, eu nasci para ser bandido, e quando que eu sair, eu vou sair mais pior ainda. O tempo foi passando ali dentro daquela casa de recuperação da FEBEM, a qual eu fui transferido para outra unidade, para os pavilhões, aonde que já eram as pessoas internadas, e lá eu passei a conhecer coisas que eu não conhecia ainda no mundo do crime. Rebeliões, a qual nós fazia rebeliões lá dentro, pegava os funcionários de refém, enrolava eles nos colchões, ameaçava colocar fogo neles, pegava eles, levava eles para o telhado, judiava, castigava deles, e isso cada vez mais ia me tornando a pior. Um jovem revoltado, o meu coração, a minha mente já estava cauterizada pelo mundo do crime, o tempo foi passando, foi passando, com um ano e dois meses, um certo dia, numa tarde, no pátio, eu e mais seis internos, nós combinou de praticar uma fuga, de fugir daquele lugar. E de madrugada, nós pegou e conseguiu fugir. E as coisas cada vez mais iam piorando na minha vida. Nada melhorava. A decisão da justiça não melhorava. Mesmo os conselhos da minha mãe não conseguia mudar o caminho que eu estava. As visitas, quando que tinha a rebelião das tropas de choque, os espancamentos também não mudavam e não melhoravam cada vez mais eu me aprofundava e minha vida ia pior. Eu fiquei um ano e sete meses na FEBEM, chegou a minha liberdade, eu saí de lá de dentro mais revoltado, saí de lá de dentro mais pior. Fiquei 29 dias na rua de liberdade e voltei novamente novamente, num crime, num roubo, voltei para a FEBEM pela segunda vez. E nessa segunda vez que eu voltei, eu já estava acostumando a minha vida, de sair de liberdade e voltar novamente preso. E eu fiquei três meses e cinco dias e saí de liberdade. Embora os conselhos da minha mãe sempre a lá me visitar com as tuas lágrimas no rosto pedindo para mim mudar de vida para quando que eu saísse eu segui outro caminho eu construísse a minha família trabalhasse fazia aquilo que era honesto mas isso não conseguia mudar a minha vida porque meu coração já estava voltado para o crime, a minha mente estava cauterizada pelas coisas do inimigo, que o inimigo estava trabalhando na minha vida, porque o meu coração tinha uma grande revolta pela situação, que tinha acontecido comigo apenas com seis meses de idade, porque a palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E isso estava acontecendo na minha vida. Eu saí pela segunda vez, a minha mãe esperando, a minha família, esperando que eu melhorasse, e eu saí muito mais pior, muito mais revoltado. Eu entrava de um jeito e saía muito mais pior. Desta passagem que eu fiquei na rua, fiquei apenas um mês e 14 dias, novamente tomado pelo inimigo, uma grande revolta no meu coração de vingança, eu pratiquei duas tentativas de homicídio. E na segunda tentativa de homicídio, eu voltei para a FEBEM novamente, isto era a terceira passagem, com apenas 17 anos de idade, e quando que eu voltei pela terceira vez, a situação piorou mais ainda. Com cinco meses, na FEBEM de Ribeirão, houve uma rebelião de dois dias de rebelião, a qual a situação foi muito revoltante, uma coisa diabólica naquele lugar, uma influência maligna no coração de cada jovem, no coração de cada interno, ali naquela rebelião foi uma coisa muito diabólica. A qual os funcionários foi torturado. Os funcionários sofreu nas nossas mãos como refém. Os funcionários pediam pelo amor de Deus, falavam que tinha filhos, que tinha esposa, tinha família para nós não matar, não torturar, não fazer nada de mal com eles, mas nós, por um ódio, por uma revolta muito grande, uma influência maligna no coração, os funcionários foram torturados, os funcionários passaram, eu creio, os piores dias da vida deles, como funcionário, como teu trabalho na área profissional de funcionário dentro da FEBEM. Depois de dois dias de rebelião, houve um acordo com o promotor, com o comandante da tropa de choque, houve um acordo com o diretor regional da FEBEM e o diretor da unidade onde nós estávamos, houve um grande acordo de nós parar esta rebelião, entregar os funcionários, os funcionários foram direto para a UTI, porque o estado deles era muito grave. E depois deste acordo, a tropa de choque entrou para fazer revista na unidade, Revistou a tropa de choque, entrou, fez o teu serviço, o teu trabalho, trancou nós dentro da cela, dentro dos quartos, separou todos de maiores. Porque na FEBEM, se uma pessoa é presa com 17 anos, se ela ficar de maior lá dentro, ela pode ficar até os 21 anos. E aí eu já estava de maior, estava com 18 anos de idade. Separou nós, que estava com 18, 19 anos, numa ala. E no outro dia de manhã, começou a tirar nós algemado de dentro dos quartos da cela. Levou nós para a frente da unidade da FEBEM. e quando que nós chegou lá... O delegado, ele deu voz de prisão para nós pelos crimes que nós tínhamos cometido, por tentativa de homicídio, informação de quadrilha, destruição ao patrimônio e outros crimes também. E nós foi encaminhado para a penitenciária de Avaré, no RDD. Uma cadeia de castigo, RDD, Regime Diferenciado Disciplinar. Onde que fica um por cela, o preso não tem direito ao teu banho de sal como tem o direito nas cadeias normais. Somente meia hora por dia, cada um por cela, onde fica só os presos os integrantes de facção, que não pode ficar nas cadeias, que corre perigo e é encaminhado para lá. E nós da FEBEM foi encaminhado para lá, porque nesta época o CDP estava em greve. Eles não poderiam aceitar nós ali, e lá foi o único lugar. E lá era um lugar diabólico, um lugar onde a opressão do inimigo era muito forte uma estrutura maligna, e nós ali naquele lugar, nossas famílias protestando na frente do fórum e na frente da FEBEM, para o juiz e o promotor ter encaminhado nós para a cadeia. E por isso o juiz deu o nosso avará de soltura de uma semana que nós estávamos lá neste lugar na penitenciária de Avaré, no RDD. E foi distribuído às 39 pessoas que foram encaminhadas para lá, para as FEBEM. E a FEBEM de Ribeirão Preto não me aceitou mais, por causa da situação que eu era um jovem que dava muito trabalho para eles. Então eu fui encaminhado para a FEBEM de Tatuapé, São Paulo o maior complexo da América Latina, eu cheguei lá, eu e mais nove, fomos encaminhados, e quando que nós chegou lá, nós foi torturado pelos funcionários, dois dias e meios de tortura, de cada dez e dez minutos, Entrava de quatro a cinco funcionários dentro da cela onde que eu estava trancado só para me torturar, para me espancar, para me para bater, e os outros que foi comigo era assim também durante esses dois dias e meios, e o tempo foi passando ali naquele lugar tudo isso, a minha vida cada vez mais ia piorando. Os funcionários conseguiam ter o controle e o domínio ali na unidade que nós estávamos na UE12 da FEBEM de Tatuapé, em São Paulo. Depois de quatro meses e meios, nós conseguimos até ter controle e a dominar Aquela unidade, os funcionários já não tinham mais o controle que eles estavam tendo. E nós começamos a dominar aquele lugar, começamos a fazer, deixar do jeito que nós queríamos. Houve uma fuga, a qual eu estava envolvido, mas... Eu fui parado pela cavalaria da tropa de choque e nesta fuga eu não consegui fugir. E depois disso começou a ter muitas rebeliões naquele complexo no ano de 2004 na febem de Tatuapé. A situação da minha vida cada vez mais ia pior. O inimigo estava cada vez mais me levando para o fundo, para as profundezas do mundo do crime. As rebeliões, as fuga, os confrontos com a tropa de choque, com os funcionários, as tortura. Isto cada vez mais levava a pior a minha vida, nada mudava. As igrejas evangélicas que iam lá dentro pregar o evangelho. Eu não aceitava isto na minha vida, eu não aceitava, eu não queria saber disto, eu só queria saber do mundo do crime. E uma certa vez, numa reunião com os comandantes ali de cada unidade daquele quadrilato da de Tatuapé, nós se reunimos... E nós combinamos, num certo dia, tal hora, nós ia fazer uma rebelião em geral e que nós ia fugir, uma fuga em massa. E que ia ser a maior fuga que já tinha acontecido naquela Febem. E na tal hora e tal dia marcado, começa esta rebelião. Os internos começa a dominar os funcionários dentro das tuas unidades. E depois de ter dominado os funcionários dentro das unidades, começa a sair todos para fora, para o complexo, começa a se ajuntar e caminhar na direção do portão da frente. E a e ajuntando aquela multidão de adolescentes. Uma multidão que não podia conter o número de adolescente interno, nós eras em 1900, adolescente interno. Aquela multidão começa a se ajuntar e começa a caminhar, começa a correr para o portão principal da frente. A cavalaria da tropa de choque faz um bloqueio para nós não passar, começa a atirar começa a disparar, tiro para o nosso rumo, mas isso não conseguiu intimidar nós, nós continuou, continuou, e quando nós estávamos para chegar perto deles, eles saíram correndo e abriu o caminho, quando que nós chegou no portão principal, os vigilantes não podiam conter o número daquela multidão, não podia segurar, eles mesmo abriu o portão e saímos numa fuga em massa, constatado pelo número depois, pela contagem desta fuga, foi mais de 600 adolescentes que fugiu, a qual nós saímos na avenida Celso Garcia, os adolescentes paravam carro, paravam moto, roubavam, foi uma coisa muito terrível que aconteceu. Desta vez eu consegui ficar duas horas na rua e fui recapturado pela polícia. E por causa de todas, rebelião, fuga, que já não tinha mais controle naquele complexo, o governador do estado de São Paulo, ele tomou uma decisão de mandar todos nós de maiores novamente para uma penitenciária e eu fui encaminhado para uma penitenciária na divisa do Mato Grosso, chamada Penitenciária de Tupi Paulista, a 10 quilômetros do Mato Grosso. Eu fiquei nesta penitenciária oito meses, e nesse oito meses, novamente, eu recebi uma visita da minha mãe, a minha mãe já senhorinha de idade, minha mãe cansada... Pela... A minha outra irmã também está presa... E meu irmão também está preso... Minha mãe sempre ia nos visitar com o teu amor... Com o teu carinho... Abraçava em lágrimas... E novamente implorava... Falava... Filho... Quando que você sair... Muda de vida, você é novo, arruma uma namorada, um serviço, tem tua família, vive a tua vida, e nesta hora, sempre que a minha mãe fazia esse pedido para mim, o inimigo pela tua força, pela tua influência maligna, ele usava meus lábios novamente, e eu pronunciava para minha mãe, falava, mãe, eu nasci para ser bandido, para ser um monstro, eu não vou mudar, no mundo do crime eu vou morrer. E oito meses se passaram naquela penitenciária, a qual eu conheci mais bandidos, mais se aprofundado no mundo do crime, aonde que eu já estava. E há uma ordem do governador do estado de São Paulo para retornar nós para a FEBEM novamente. E desta vez, eu não poderia retornar para São Paulo, tinha que retornar para a FEBEM de Ribeirão Preto. E eu fui retornado para a FEBEM de Ribeirão Preto. E tudo isso estava... Pela minha terceira vez na passagem, já tinha se passado um ano e dez meses. E eu voltei para a FEBEM de Ribeirão Preto, a qual o diretor da unidade, que a, tinha havido aquela rebelião, ele não, me, não queria me aceitar, os funcionários estava com medo, mas foi uma ordem do governador do estado de São Paulo, e eles teve que me aceitar, e por isso o diretor conversou comigo, e nós conversou com o diretor, nós falou para ele, se ele não dasse um jeito de tirar nós dali, durante um mês nós não fosse embora, nós ia voltar tudo para a cadeia de novo, nós já falou isso para ele ameaçando ele, E ele falou para nós que ia fazer o que ele podia, até o que não podia, para o juiz assinar a nossa liberdade. E depois de um mês, chegou a liberdade, um ano e onze meses, chegou a liberdade, ao sair Saí com dezenove anos de idade, saí muito mais pior do que todas as vezes que eu tinha entrado na FEBEM sai muito mais pior... a qual a cidade onde eu moro... uma população pequena... uma cidade pequena... era conhecido por todos... e quando que eu saí... eu me aprofundei no mundo do tráfico... no mundo das drogas... eu já estava tendo um grande conhecimento com integrante de facções. O meu companheiro era integrante de uma facção que age no estado de São Paulo. E nisto, eles observando a minha conduta, o meu jeito do mundo do crime, eles me, eles me fez um convite para eu passar a pertencer a facção criminosa que age no estado de São Paulo. E eu aceitei esse convite, mas Deus começou a trabalhar de uma forma. Eu fiquei 11 meses na rua de liberdade vendendo drogas, gostava de fazer coleção de armas. O inimigo facilitava muitas coisas para mim, para eu me aprofundar cada vez mais, e eu consigo chegá-la nas profundezas do mundo do crime e saber verdadeiramente o que, que era o mundo do crime. Embora para as pessoas, para a sociedade, para mim já não existia mais uma mudança, para a justiça, eu não podia mais ficar no meio da sociedade como um ser humano. Eu tinha que ficar só preso. E muitos me julgavam e me condenavam. Não acreditavam numa transformação. Porque era o meu parecer. Isto que eu mostrava para eles. Onze meses na rua, eu fui preso de maior, por tráfico de drogas, a qual fui encaminhado para o CDP de Ribeirão Preto, sem eu entender e sem eu imaginar, Deus começa a trabalhar na minha vida. Sem eu conhecer a tua palavra, sem eu conhecer o teu poder, o teu amor, Deus começa a agir a meu favor. Eu tinha uma promessa de Deus desde o ventre da minha mãe, mas pela minha ignorância, pela minha rebeldia, pela dureza do meu coração, com a palavra de Deus, Deus permitiu... Eu passar por tudo isso, para hoje servir de testemunho para o teu nome ser glorificado. Cheguei no CDP de Ribeirão Preto, o meu irmão já estava lá. Eu fui encaminhado para uma ala e para uma cela que ele estava. E ali naquele lugar as coisas ia cada vez mais a pior as coisas iam piorando porque já não era mais uma fé bem era uma cadeia os dias foi passando foi se passando os dias Deus começa a agir na minha vida Deus começa lá dentro Separar tudo aquilo que o inimigo tinha posto na minha vida. Deus começa a distanciar, começa a deixar eu só. Porque a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Todas as coisas Deus começa a distanciar no dia a dia da minha vida ali dentro, naquele lugar, com dez meses que eu estava lá, chega minha condenação. Eu fui condenado. A seis anos de cadeia e a 600 dias de multas. E por eu ter 19 anos, ser abaixo de 21 anos e ser primário, pela primeira vez, uma passagem na cadeia, a minha pena caiu um ano e sem dia de multa. Ficou cinco anos e quinhentos dias de multa. E chegou minha transferência, chegou o bonde, eu fui transferido para a penitenciária de Balbinos 2, interior de Bauru, E ali dentro daquela penitenciária, a qual Deus já estava trabalhando na minha vida. O inimigo sabia que uma hora Deus ia agir ali dentro. E ele estava aproveitando os últimos dias, os últimos minutos que ele estava tendo. A oportunidade de querer fazer alguma coisa na minha vida ainda. Ele estava colocando o ódio, uma revolta muito grande no meu coração. E eu não conseguia entender os acontecimentos que estava tendo ali na minha vida. O diabo falava que era o fim da minha vida. A minha vida estava acabada, que já não existia mais uma solução, que era o fim da minha vida. Com apenas 21 anos de idade, ele estava decretando que era o fim da minha vida. Me oprimindo com revolta, com ódio. Eu não conseguia dormir, porque nas madrugadas ele me oprimia. Ele falava para mim quando que eu saísse, para mim praticar mais crimes. Para mim derramar mais sangue. Para mim fazer as coisas mais pior do que eu fazia. Mas tudo isso, ele sabia que Deus estava trabalhando na minha vida. Você que me ouve, mãe, pai, homem, mulher que está ouvindo esse testemunho, tudo isso eu era tomado por uma força maligna pelo inimigo para cometer essas coisas, esses crimes. Eu não consegui entender às vezes o porquê de tudo isto, mas hoje eu consigo entender. Porque o homem e a mulher sem Deus, o inimigo engana, o inimigo ele escraviza, o inimigo ele tortura o homem e a mulher para que eles venham a sofrer mas Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele age na vida do homem e da mulher, transforme e liberta, para que eles venham a ter a alegria e a felicidade diante de Deus. Todos aqueles que estão sem a salvação de Jesus, grande um Corre um grande risco de ser escravizado, de estar sendo enganado pelo inimigo, de estar sendo usado por ele para praticar algum ato, alguma coisa que desagrada a Deus. Mas através deste testemunho você vem a ter o conhecimento, como Deus trabalhou na minha vida, e quer trabalhar na tua vida também. Você mãe e pai que tem filho. Que está na mesma situação. Ou que está caminhando. O único que pode mudar e transformar a vida do teu filho. É Jesus Cristo de Nazaré. Eu dentro daquela penitenciária. Em todas as minhas passagens, as visitas da tropa de choque, das torturas, dos massacres, as visitas da minha mãe, em lágrimas, em desespero, pedindo para mim mudar de vida, não conseguia desfazer as obras do diabo que estava sobre a minha vida, mas, quando que eu estava ali, um ano e dois meses preso, no dia, 16, do mês 3, de 2008, às 9 horas da manhã, dentro daquela penitenciária, dentro daquele lugar, que muitos pensa que ali é o um inferno. Eu recebi, juntamente comigo, mais de 160 presos que estavam naquele raio, naquela ala que eu estava, nós recebemos uma visita. Esta visita... Foi uma visita totalmente diferente de todas as visitas que eu já tinha recebido na minha vida. Foi dois homens de Deus que entrou lá dentro daquele lugar para pregar o Evangelho, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que muda a vida do ser humano, não importa a situação que ele esteja. Dois pastores entrou lá dentro, um pastor que era dos Estados Unidos, não falava brasileiro, falava inglês, e o outro brasileiro, tradutor dele, para traduzir para nós. Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, eu caminhar com as minhas pernas para ouvir a Palavra de Deus. Os pastores entrou, distribuiu os ponfretos, os folhetos evangélicos da Palavra de Deus para os presos, e eles pararam no meio do pátio começou a chamar os presos para ouvir a Palavra de Deus. Naquele momento eu senti o toque do Espírito Santo no meu coração, as minhas pernas começou a caminhar sem eu entender, sem eu querer, as minhas pernas começou a caminhar para o rumo daqueles dois homens de Deus. E o americano começou a pregar o evangelho falando inglês, mas quando com aquele homem começa a abrir a boca, a tua língua estrangeira eu já estava entendendo que era Deus que estava falando na boca dele. Ele começou a dar o testemunho da vida dele. A idade dele já era avançada, ele tinha de 60 a 65 anos. E ele voltou à vida dele quando que ele tinha 21 anos de idade. Ele começou a relatar a vida dele e ali... Ele relatando a vida dele. Parecia. Que eu tinha contado a minha vida para ele. E ele estava contando a minha vida para aqueles presos. Quando que ele tinha 21 anos de idade. Ele começou. A relatar a vida dele. A vida que ele levava. Depois. Ele dobrou o joelho, ele falou, mas quando que eu aceitei a Jesus, minha vida foi transformada. A minha vida mudou, faz mais de 40 anos que eu sou pastor. Ele falava inglês e antes do brasileiro traduzir eu já estava entendendo, porque era o Espírito Santo de Deus que estava falando na boca dele. E ele falou que Deus ia mudar a vida de presa ali dentro. Ele começou a falar que Jesus queria transformar a nossa vida, que Deus não queria aquilo para nós, de nós viver dentro daquele lugar trancado entre quatro paredes. E aquele homem de Deus, depois da tua pregação, ele fez o um apelo, ele perguntou, aqui entre nós, você que quer ter a tua vida transformada por Deus, erga tua mão agora para o céu, e aceita Jesus Cristo como seu único salvador, naquele momento, o inimigo, ele me acorrentou os meus braços, eu senti, que a minha mão não queria se mover, e os presos olhando um para a cara do outro com vergonha, de erguer a mão para aceitar Jesus, o inimigo tentando impedir, o meu coração já estava quebrantado, eu já estava arrependido por tudo que eu tinha feito na minha vida. E eu sinto as cadeias, as algemas e os aguilhões do diabo sendo destruído. Porque a Bíblia Sagrada fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E naquele momento a minha mão se ergue para o céu. E a hora que eu erguei a minha mão para o céu, naquele momento a minha vida foi transformada pelo poder de Deus, naquele momento eu me senti uma nova pessoa, eu me senti que eu tinha nascido de novo, eu comecei a dizer comigo mesmo, porque é que eu fui cometer tantas coisas, terríveis no mundo do crime, começou a vir no meu pensamento, desde o primeiro crente, que veio pregar o evangelho para mim até o último que tinha sido aquele homem, eu comecei a falar comigo mesmo porque eu não me converti desde aquela primeira pregação, e eu confessei com a minha boca que tinha acontecido um milagre na minha vida, e que a partir daquele momento eu não ia mais servir ao diabo, não ia fazer mais nada, que desagradava minha mãe, que desagradava as pessoas, que eu ia servir a Deus, e aquele homem foi embora, e eu, tomado pelo Espírito Santo de Deus, com quatro dias, que eu aceitei Jesus dentro daquela penitenciária, sem ler a Bíblia, sem entender a palavra de Deus, eu começo a pregar para aqueles presos, para eles se converter, para eles aceitar Jesus, com 22 dias, eu já tendo um pouquinho de conhecimento, coisas mínimas, que eu já estava meditando na palavra de Deus, eu começo a participar de culto, Junto com os irmãos que estava lá, depois de um mês, quase dois meses que eu havia me convertido. Eu já estava fazendo culto, evangelizando os presos, pregando a palavra de Deus. Deus já estava falando comigo em sonho, nas madrugadas, quando eu acordava para orar, eu ouvia a voz de Deus. Deus pedindo para mim pregar a palavra dEle. Deus me levantou dentro daquela penitenciária para pregar a palavra dele, dar o testemunho do poder dele, do poder transformador. Não importa a situação que você esteja, aonde que você esteja caminhando, Deus pela tua infinita misericórdia, ele estende a tua mão e te toma pela tua mão e te transforma, e faz de você uma pessoa vencedora, eu tinha sido condenado, cinco anos de cadeia, e quinto dias de multa, a justiça já tinha me informado, que eu ia sair, só, com três anos, e quatro meses de, de pena, de cumprimento, que eu ia montar a minha condicional, e quando que eu estava quatro meses e meios convertido, pregando a palavra de Deus lá dentro daquela penitenciária, fazendo culto, ganhando almas para Jesus, no dia 30 de julho de 2008, sem eu esperar, sem ter uma esperança, eu imaginava sair só no ano de 2010, conforme a justiça já tinha determinado sobre a minha vida. No dia 30 de julho de 2008, eu dentro da cela trancado, às três horas da tarde, o meu avará de soltura chega. Chega e sem eu imaginar, sem eu saber, uma surpresa que Deus mandou para mim, eu saio daquela penitenciária, com apenas um ano e oito meses, de reclusão, e quando que eu estava na porta daquela penitenciária, assinando meu avarato de soltura, o funcionário olha, para minha cara, e ele fala: Você foi preso no que? Eu falei para ele: Eu fui preso por causa de droga, no tráfico de droga. Ele falou: Mas nem parece que você usa essas coisas, Leandro José de Araújo. A partir de hoje, você pode sair de cabeça erguida porque você não deve mais nada para a justiça, você não deve mais nem um dia para a justiça, você pode sair de cabeça erguida, e eu contei para ele, eu falei, olha, Deus que mudou a minha vida dentro dessa penitenciária, a minha família já sabia que eu tinha me convertido por carta, que eu mandava carta para minha família, falando que eu já tinha me convertido, mas Deus Ele fez uma surpresa muito grande para a minha mãe, eu peguei o um ônibus em direção a Ribeirão Preto, eu cheguei no terminal de Ribeirão Preto, peguei, o último ônibus que tinha para a minha cidade de Cravinhos, eu cheguei em casa de madrugada, a minha família, na hora que eu bati no portão de casa, e eles perguntou quem era, e eu falei que era o Leandro, eles não estavam entendendo, estavam pensando que era outra pessoa, minha mãe estava dormindo Na hora que ela ouviu minha voz Ela pulou da cama Ela foi correndo e pediu para minha família Abriu o portão e quando quis abrir o portão da casa da minha mãe Eu com a bribra na mão Eu fui correndo e abracei ela Eu falei, mãe A partir de hoje a senhora vai ter muita alegria no coração, porque agora Deus mudou a minha vida, e hoje eu sou um pregador da palavra de Deus, hoje eu prego a palavra de Deus, Deus mudou a minha vida, eu não uso mais droga, não tenho mais pensamento, intenções ruins no meu coração, eu sou uma nova pessoa. E tudo que a minha mãe pedia nas visitas, com as lágrimas no rosto, para mim mudar de vida. Para mim ser uma pessoa honesta, aqueles pedidos não foi em vão. Deus do alto céu estava ouvindo o pedido da minha mãe. Porque hoje, olhando para trás, tudo que a minha mãe pediu, conforme a vontade do coração dela, é do jeito que Deus está trabalhando na minha vida. Hoje eu sou um pregador da palavra de Deus. Uma pessoa que Deus transformou pelo teu poder, e aqui aonde que eu moro, a cidade, hoje as pessoas podem ver e acreditar que Deus transforma a vida do ser humano. Você que está na situação mais difícil da tua vida, crê em Jesus Cristo, crê no teu poder. Jesus, ele tem poder para mudar a vida do viciado, a vida do traficante a vida de um assassino, de uma prostituta, você que ouve esse testemunho, não deixe ser em vão na tua vida, mas deixe ele penetrar no teu coração, que através dele, Deus já está trabalhando na tua vida, está mudando e transformando para a glória bendita e eterna do teu santo nome, em nome de Jesus.